Oi, tudo bem? O vídeo dessa semana a gente separou para responder a pergunta dos nossos seguidores. Então, no Facebook teve uma amiga nossa, uma paciente ou uma futura paciente que fez uma pergunta relacionada à cirurgia de abdominoplastia com aumento do bumbum. E aí a dúvida dela é se é possível fazer associação dos dois e como que aumentaria o bumbum? Se colocaria prótese? Se é possível fazer o aumento com o próprio enxerto de gordura? Então vamos lá, se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato conosco que a gente vai separar determinados vídeos para estar tá respondendo essas perguntas, tá bom? Então, respondendo a nossa amiga, é totalmente possível a associação da abdominoplastia com o aumento do bumbum. No geral, a gente faz, a, a nossa preferência, pelo menos a minha, é de fazer o aumento do bumbum com o um enxerto de gordura. Para vocês terem ideia, a cirurgia de abdominoplastia, Saldanha, que foi o precursor desse tipo de técnica no Brasil, ele fez a associação da abdominoplastia com a lipoaspiração do abdômen. No meu vídeo lá sobre abdominoplastia, eu já comentei um pouco sobre isso. Então, no momento dessa lipoaspiração, a gente já separa essa gordura, já deixa ela guardadinha ali, faz um determinado preparo. Existem várias formas para preparar essa gordura, peneirando, fazendo centrifugação dela ou simplesmente só lavando essa gordura e há quem já enxerte essa gordura sem nenhum preparo. Mas a nossa preferência é fazer a lavagem dessa gordura com soro fisiológico para retirar o excesso de sangue, alguma gordura que esteja dissolvida e pegar só aqueles grânulos de gordura mesmo aqueles glóbulos de gordura para fazer um enxerto na região glútea e com isso a gente aumenta a região do bumbum com o próprio enxerto de gordura. Pense comigo, quando você vai fazer uma abdominoplastia e ainda tem alguma gordura na região do abdômen, se eu só esticar essa pele, vai ficar ótimo. A gente vai esticar, vai tirar aquela dobra, aquele excesso de pele, mas ainda vai ter uma gordura residual ali, que causa um certo volume da parede abdominal. Então, associar a lipoaspiração à abdominoplastia é uma excelente indicação, porque não que a gente vai tirar toda a gordura do abdômen, nem pode para não prejudicar essa circulação, mas retirando um pouquinho desse excesso de gordura, dessa lipodistrofia do abdômen, a gente consegue diminuir a espessura do retalho abdominal e melhorar o resultado estético. Então a gente faz a lipoaspiração tanto do abdômen quanto das laterais do abdômen para cinturar, ajudar a cinturar um pouquinho e a gente pode fazer a lipoaspiração das costas, a lipoaspiração de algum culote que tenha, então associar a lipoaspiração, a lipoescultura com a abdominoplastia e nesse momento da lipoescultura eu colhi essa gordura e eu vou enxertar em determinadas regiões, então enxertar no bumbum é uma excelente associação. Então tá aí, eu acho que eu que foi claro, né? Eu acho que eu consegui responder a sua dúvida, mas caso ainda tenha outra, pode responder pra gente. E você, gostou do nosso vídeo dessa semana, respondendo perguntas? Se gostou, faça a sua, que será um prazer a gente trazer a resposta para você. Muito obrigado!